Olá, sou o Fábio Félix, assistente social, professor e ativista LGBT. Sou servidor do sistema socioeducativo e tenho muito orgulho de ser o primeiro gay eleito no DF. Na Câmara, fiz oposição firme a Bolsonaro e ibanês. Fui relator da CPI de Feminicídio, presidente da Comissão da Vacina. Fiscalizei os hospitais no auge da pandemia. Quero contar com seu voto para continuar dando voz às nossas lutas. Vote Fábio Félix, 50123.